E aí, pessoal, beleza? Vou fazer uma videoaula aqui hoje explicando como é que funciona o como é que funciona a recursão. Bem, a recursão, pela própria definição da da palavra, é uma função que chama a si mesma com o objetivo de resolver algum problema. Mas por que utilizar a recursão? Recursão é muito bem utilizado em situações em que você quer resolver um problema e esse problema é composto de subproblemas menores. Então, a recursão é uma boa ferramenta que ajuda a resolver esses tipos de problemas. Para começar aqui, eu vou criar uma, uma função, vou utilizar o exemplo do fatorial. Recebe o um número inteiro aqui. Bem, toda recursão, você precisa definir o critério de parada. Por quê? Porque toda vez que você chama uma função, você pode ter um número de chamadas infinito. E você pode acabar causando alguns problemas na memória, como estouro da pilha, por sucessivas chamadas de uma, de uma função recursiva, sem um critério de parada. Então, para a gente relembrar aqui, o fatorial de um número é definido como esse número multiplicado pelo seu predecessor. E assim sucessivamente até chegar em uma das até chegar em uma dos, das bases do, do fatorial, que nós temos que o fatorial de zero é 1, e o fatorial de 1 também é 1. Então a gente faz essa multiplicação até chegar no critério base. Então aqui a gente percebe que a cada nova chamada a gente tem a, a resolução de um subproblema. Isso aqui seria o fatorial de 4. O fatorial de 4 seria 4 vezes o fatorial de 3, o fatorial de 3 seria 3 vezes o fatorial de 2. O fatorial de 2 seria 2 vezes o fatorial de 1. E o fatorial de 1 é igual ao fatorial de 1 vezes o fatorial de 0. E o fatorial de 0, por definição, é 1. Então, a gente vai substituindo aqui em cada chamada consecutiva. Então, o fatorial de 1 é 1, substituir aqui dá 1. Fatorial de 2, 2. E aí você vai fazendo isso sucessivamente, até chegar no caso base lá em cima. E aí você encontra o valor. Que aqui no caso vai dar fatorial de 5, 120. Fatorial de 3 aqui, 6. Certo? Fatorial de 4, 24. E, finalmente, fatorial de 5, 120. Correto? Então, eu vou deixar esse, esse valor aqui só para a gente construir o nosso critério de parada. Então, Supondo que essa função, essa função fatorial recebe um número inteiro e a gente retorna aqui o retorna um valor inteiro, que seria o fatorial desse número, então a gente tem que fazer chamadas sucessivas, recu, recursivas, é, desculpe, mas a gente tem que atentar sempre no começo dessa função, verificar se esse x aqui já é o nosso critério de parada, que aí é que vai, a gente começa a retornar os valores para reconstru, reconstruir as soluções, as subsoluções dos problemas e, e então chegar no, na solução desejada, que é o, o, in, o valor inicial desse parâmetro aqui. Então, a gente faz um teste aqui logo de cara. If x igual a zero ou x igual a 1, a gente já dá o retorno, que é 1. A gente já sabe que esse aqui é o caso base da, do fatorial, então se for um desses dois valores, a gente para as chamadas recursivas e retorna ao caso base. Então, isso aqui identifica que quando você for chamar a função e esse valor for 0 ou 1, um, você para de fazer chamadas recursivas e retorna ao número. Então, quando você vai retornando, você vai calculando subproblemas, problemas, como eu mostrei aqui em cima, até chegar no valor desejado. Então, aqui a gente faz um retorno. Se não for zero nenhum, então quer dizer que nós ainda estamos calculando os subproblemas, que seriam os, subs, os subvalores do, da, que nós estamos calculando para encontrar o valor desejado. Então, caso não seja nem zero nenhum, a gente faz aqui a chamada recursiva. Então, como a, eu vou fazer da mesma forma que a gente definiu aqui, como é o fatorial de 5. 5 vezes o fatorial de 4. Então, o que é que a gente tem aqui? O valor multiplicado pela chamada recursiva da função fatorial desse valor, menos 1. Então, a gente faz exatamente a mesma coisa aqui. Isso aqui vai ser x vezes fatorial de x menos 1. Então, quando você chama essa função aqui, você passa aqui dentro do parâmetro o valor 4. Então, você testa aqui, chama outra instância dessa função fatorial, só que passando aqui o valor 4. Então ele testa, 4 é igual a 0 ou 1? Não. Então retorne agora, 4 vezes o fatorial de 3. De novo, outra chamada de outra função. Isso vai empilhando lá na nossa stack. A área de memória é reservada à, à, passagem de, de chamados, à passagem de parâmetros e chamada de funções. Então, 3 é igual a 0 ou 1? Não. Então retorne 3 vezes o fatorial de 2. 2 é igual a 0 ou não. Então, retorne 2 vezes o fatorial de 1. Opa, chegamos no caso base. 1, retorne 1. Então, 2 vezes 1, retorno fatorial de 3. E aí, ele vai reconstruindo a solução até chegar no caso base. Eu vou dar um printf aqui para a gente fazer uns, uns testes. Então, vamos ver o fatorial de 5, inicialmente. Vamos compilar aqui. Hum. Esqueci os comentários. Então vamos lá. Compilou. Vamos executar aqui o nosso código. Então, fatorial de 5, 120. E aí vamos calcular alguns fatoriais aqui. Vamos calcular alguns. de exemplo aqui vamos lá então aí, fatorial de 5 120, fatorial de 4 24, fatorial de 3 que é 3 vezes 2 igual a 6 e é isso Uh, muito cuidado quando for fazer chamadas recursivas, para ter sempre certeza que tem um critério de parada, e verificar se o seu algoritmo faz chamadas muito um número muito grande de chamadas recursivas, que você pode acabar causando alguns problemas no seu código. E aí, além da solução demorar bastante, porque isso aqui é muito custoso, para em, em termos de memória, de, de chamada, de tempo de execução, isso aqui é muito custoso, então muito cuidado quando for usar a recursão. Verificar se realmente é a melhor solução para o seu problema. Então espero que vocês tenham compreendido aí o uso da recursão com esse exemplo simples, prático. E é isso. Valeu!